Existem pessoas por aí que dizem que é obrigado entregar o seu dízimo e a sua oferta, porque senão você vai para o inferno. Por outro lado, existem aqueles que dizem que na verdade isso já está abolido, que isso não existe mais. Mas o que você acha da gente ver comigo o que Jesus disse a respeito desse assunto? É muito comum encontrar pessoas por aí que dizem que o dízimo está completamente abolido porque não existe nenhuma referência a respeito desse assunto no Novo Testamento. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que é mentira, porque Jesus falou sim a respeito desse assunto. E se você nunca ouviu falar a respeito de que Jesus falou sobre esse assunto, muito provavelmente isso acontece porque nem a direita e nem a esquerda religiosa costumam citar esse texto que eu vou ler com vocês. Porque o que Jesus ensina acaba retirando de nós todos esses extremismos partidários. Então vamos dar uma olhada comigo em Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus diz assim, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas." A primeira coisa que Jesus está chamando a atenção aqui é que esse assunto de pregação sob dízimo, quem gosta de fazer para pressionar as pessoas a ficar dando um dinheirinho para lá e para cá são os fariseus e os escribas, porque na verdade eles se justificavam pelas obras, e para eles era um ato de muita devoção a Deus, reservar um dinheirinho para entregar para Deus. Como se ele já não tivesse tudo, como se ele não fosse dono de todas as coisas. A gente pode dizer que os escribas são como aquelas pessoas que estudam demais as coisas de Deus. São como se fossem os teólogos dos dias de hoje. Já a palavra fariseu vem do nome santo. Então são aquelas pessoas todas santarronas que gostam de dizer o que todo mundo deveria fazer ou deixar de fazer. A gente pode dizer que os fariseus dos dias de hoje são aquelas pessoas que gostam de ficar controlando a vida dos outros. Como, por exemplo, se as pessoas tinham lavado as mãos antes de comer, se ela tinha andado demais no dia do sábado, ou se Jesus estava curando num dia de sábado. E até nos dias de hoje a gente percebe que existem movimentos religiosos de pessoas que gostam de ficar criando um monte de regras para princípios espirituais que são universais, que na verdade não deveriam estar pautados por conceitos coletivos, porque esse é um tipo de fé individual. E falando sobre fé, Jesus chama atenção nesse texto a respeito de três coisas que são mais importantes do que o dízimo. E são essas coisas, o juízo, a misericórdia e a fé. E como você pode perceber, Jesus está chamando a atenção de coisas que são de ordem mais pessoal, mais interior, que estão mais relacionadas com a nossa consciência. É para isso que Jesus está chamando a nossa atenção. E é muito interessante analisar o que essas três palavras têm a ver com o dízimo, porque não faz sentido que a gente entregue um dízimo se a gente não agir com justiça. Isso mostra pra gente que ao entregar o dízimo temos que ter critério e não entregar nas mãos de qualquer mercenáriozinho que existe por aí nas sinagogas cristãs. Isso porque sou eu que sou chamado a aplicar a justiça, eu que sou chamado a julgar nesse caso como esse dinheiro tem que ser aplicado? Eu não posso simplesmente delegar isso para qualquer pessoa fazer no meu lugar. E além de um dízimo ser entregue com justiça, ele também precisa ser feito com misericórdia e não simplesmente como uma regra qualquer que impuseram para mim, por exemplo, para eu poder participar das reuniões que eles fazem. E esse ponto é bem interessante, porque se a gente conceituar o dízimo de acordo com a Lei de Moisés, dá para perceber que o dízimo não deve ser utilizado para manutenção de templo ou de nenhum tipo de prédio. Na verdade, assim como o próprio texto de Malaquias 3 diz, os dízimos devem ser utilizados para sustentar as pessoas, ajudar famílias que não têm o seu próprio sustento. E um detalhe interessante é que não precisa ser uma pessoa de fora para cuidar dessa décima parte do meu salário, porque é isso que significa dízimo. E a gente não precisa delegar para uma outra pessoa exercer misericórdia no meu lugar. Eu mesmo posso utilizar esses 10%, porque é isso que significa dízimo, para poder encaminhar para alguma pessoa necessitada. E outro ponto que Jesus chama a atenção da gente aqui é a fé, palavra que também significa confiança e fidelidade. Isso quer dizer que ao entregar um dízimo, eu tenho que fazer isso por fidelidade a Deus. E não por fidelidade a uma liderança religiosa, fidelidade ao estatuto do sei lá o que. Jesus disse assim, mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então eu vou traduzir para você, fazer o que? A justiça, a misericórdia e a fé sem omitir aquelas, que seria o que? Entregar o dízimo. Isso quer dizer que o dízimo é uma pequena parte do todo, ela talvez represente somente uma cereja do bolo. Porque uma vez que estamos vivendo com justiça, misericórdia e fé, naturalmente a gente vai ajudar Pessoas que estão em condições de necessidades. E penso eu que a gente ajudaria muito mais do que 10%. Porque dentro de toda a misericórdia que Deus teve por mim, se eu tenho que entregar só 10% para as outras pessoas, isso é muito pouco. E isso explica também porque algumas pessoas dizem que, na verdade, enquanto que os judeus pediam 10%, João Batista pediu para dividir metade de tudo que você tem, ou seja, 50%. Jesus, quando faz o chamado dele para os discípulos, ele os orienta a deixar tudo o que tem para segui-lo. Então Jesus exige de nós 100% de dedicação e não somente 10% ou 50%. E se você já decidiu seguir Jesus verdadeiramente, então muito provavelmente você já decidiu amá-lo de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a mente, e isso envolve naturalmente todos os nossos bens materiais, até porque são coisas secundárias. Você precisa se responsabilizar por fazer o encaminhamento se você já suspeita que as pessoas estão desviando todos os dízimos. Eu sei que você pode estar me perguntando, mas como é que a gente faz então nos dias de hoje? Será que eu tenho que tirar 10% do meu salário bruto, do líquido? Será que isso está relacionado somente com as coisas que eu como ou também com as coisas que eu compro? E aí, meu irmão, eu não posso te responder essa pergunta, porque você tem que orar a Deus e tomar as decisões e providências necessárias diante dele, diante da consciência que ele te deu. Até porque, se eu chego aqui no YouTube e fico dizendo o que você precisa fazer exatamente ou deixar de fazer, eu estaria agindo exatamente igual a esses escribas e fariseus eu quero que você entenda que o propósito desse vídeo é trazer uma ressignificação a respeito do conceito do dízimo. Porque definitivamente não é aquilo que as pessoas têm dito que é o dízimo por aí. Mas se você não gosta desse nome porque ele causa muita confusão e você quer usar outro nome, oferta, coleta, faz o que você quiser, meu irmão, porque não existe regras para serem colocadas em cima desse tipo de coisa. Jesus não está preocupado com isso, mas sim com a nossa justiça, nossa misericórdia e a nossa fé. E que isso também possa servir de incentivo para você que tem dificuldade de se desapegar das coisas. Isso porque se eu tenho dificuldade de entregar tudo aquilo que eu tenho, que seja pelo menos 10% para começar. Assim como Deus, quando foi tratar o povo dele, primeiro entregou a eles a lei de Moisés para então fazerem eles evoluírem para o ministério de 50% de João Batista, até chegar no 100%, que é o ministério pleno de Jesus. E eu também acho que é importante comunicar a vocês que o fato da Rede Dispensada dos Apriscos solicitar doações, isso não significa que ela está recebendo dízimos. Até porque, meu irmão, as pessoas que organizam a Rede Dispensada dos Apriscos não se enquadram numa condição de pessoas necessitadas. Mas se mesmo assim você tem algum interesse em colaborar com a rede dispensada dos apriscos fazendo alguma doação, entendendo que isso não tem nenhuma relação com ofertas e dízimos, mas simplesmente como um suporte para que a palavra de Jesus continue a ser multiplicada em todos os lugares, então dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente criou aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!